uma vacina autorizada 25 anos depois, em 1944. Então, nós somos privilegiados. E sobre isso, nós trataremos com a doutora Fernanda Laraia, que é médica da atenção integral à saúde na Unimed Sul-Mineira, é residente em medicina da família e comunidade e também especialista em gestão de saúde pelo, pelo Hospital Albert Einstein. Ela, então, estará falando conosco. Nós vamos pedir a gentileza de que todos deixem seus microfones e suas câmeras desligadas durante essa apresentação e desde já agradeço a sua presença, doutora Fernanda. E a palavra é toda sua. Muito obrigada, Edson. Boa tarde. Queria agradecer a presença de todos por estarem aqui com a gente falando de um tema tão importante realmente que é a vacinação. Eu quis trazer essa aula para vocês da forma mais simples possível e também esclarecer alguns conceitos que às vezes a gente perde um pouco o fio da meada no meio de tantas informações. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que que é o Covid, como se classifica o Covid e aonde a vacinação se encaixa nisso. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Bom, eu, meu nome é Fernanda eu sou médica a Edson já fez a apresentação. E hoje a gente vem trabalhando, qualquer médico acaba enfrentando Covid na sua profissão sem saída. E alguns têm mais contato do que outros, mas não tem como fugir. E o que a gente tem observado na prática médica é que muitos pacientes ainda não entendem o que, que é o Covid e o que, que funciona ou não para o Covid. Então, primeiro ponto, o COVID, ele é uma virose, ou seja, ele é uma doença viral. A gente tem outros exemplos de doença viral, como sarampo, como catapora, como algumas hepatites. Então, são doenças em que um vírus entra no corpo e ele faz algum efeito ali. Algumas vezes... Como numa catapora, o vírus vai vir, vai bagunçar o nosso organismo. Da mesma forma que ele veio, ele vai embora. É o que a gente chama de uma doença autolimitada. Ele continua morando ali, mas ele continua ali quietinho. Agora a gente tem outros tipos de doença, que são as viroses crônicas, como a HIV. Onde o vírus entra no corpo e ele fica morando ali e se reproduzindo e fazendo estragos a longo prazo. Então, a gente, levando em consideração como que cada vírus funciona, a gente tem também maneiras diferentes de tratar com tipos de vírus diferentes. Então, esses vírus crônicos, ou seja, esses que ficam morando no nosso corpo e vão fazendo estrago a longo prazo, trata-se com algumas medicações. Essa medicação pode agir de várias formas, mas o foco principal é evitar que esse vírus fique se reproduzindo no corpo da gente e gerando estragos. A medicação da HIV, por exemplo, o objetivo dela é zerar a carga viral, ou seja, o vírus vai continuar morando ali, mas vão ser poucas, poucos micro-organismos, poucos vírus, de forma que não afete o corpo. Outros tipos de doença são as viroses agudas, todos nós já tivemos algum tipo, sarampo, algumas gastroenterites, a catapora, a própria febre amarela, são doenças que são agudas, ou seja, elas aparecem e, em um período rápido de tempo elas desaparecem, e essas doenças a gente trata com vacinas. Vocês lembram, uns anos atrás, quando a gente teve a mobilização de vacina do sarampo? A gente tem a vacina para as formas graves, ora, vacina para hepatite B, ou seja, é a maneira que a gente tem de prevenir essas viroses agudas. E o Covid é uma virose aguda, ou seja, quando a gente tem Covid, a gente tem duas opções. Ou a gente se vacina, para evitar que esse vírus se instale no nosso organismo, ou a gente espera que a doença passe. Assim como a gente faz quando tem catapora ou quando tem sarampo. Entretanto, a maneira que esse vírus age no corpo da gente em alguns momentos pode ser uma maneira mais leve, igual aquela pessoa que tem catapora e fica uma pintinha outra, ou pode ser mais grave, assim como algumas pessoas que têm catapora podem acabar precisando de um hospital. E o que vai salvar a vida do paciente com Covid, que desenvolve esse tipo de grave, é justamente o suporte que a gente dá no hospital. Então, quando um paciente que tem Covid grave é internado, a gente não está tratando o Covid, a gente está tratando o paciente. Ou seja, a gente está dando força para esse paciente dentro de algumas intervenções para que o organismo dele consiga eliminar o vírus e se recuperar. Então, o que salva o COVID não são o que salva a pessoa com COVID, não são coisas específicas para o COVID, porque infelizmente a gente não tem. O que a gente tem são boas práticas no paciente grave. Então, se o paciente está faltando oxigênio, a gente dá oxigênio para ele. Se o paciente está com uma resposta inflamatória, ou seja, o organismo dele está muito inflamado, a gente usa medicações específicas para reduzir essa inflamação. Se às vezes esse paciente já está com o um corpo frágil, já está com o um pulmão machucado, um outro bichinho, por exemplo, uma bactéria, vai resolver morar nesse pulmão, ou seja, coloniza esse pulmão, o paciente pode desenvolver uma pneumonia, então a gente trata a pneumonia, a gente mata essa bactéria, que resolveu se aproveitar da situação. Então, o Covid, de novo, infelizmente ainda não temos medicações específicas para esse vírus, mas a gente tem maneiras de auxiliar a pessoa a lutar contra ele, seja antes do contato com o vírus, na vacinação, ou depois nas boas práticas em terapia intensiva. Dessa forma, a gente reitera, não tem nenhuma outra solução para essas viroses agudas que não seja a vacinação. E a maioria dessas doenças virais, elas são transmitidas ou pelo compartilhamento de objetos. Assim, compartilhamento de objetos não necessariamente ah, um lápis, um mouse também, mas às vezes as coisas que a gente não pensa, como porta de carro, corrimão, e também quando as pessoas expelem gotículas, ou seja, às vezes a gente fala, sai um outro perde goto. Ou a gente coça o nariz, coça o olho, põe a mão na boca sem querer, tosse, espirra, tudo isso permite que partículas de água contaminadas sejam depositadas ou na nossa superfície corporal, como mãos, cabelos, ou na nossa superfície de contato mesa, celular, teclado, mouse, e é assim que ocorre a infecção. Cai a gotinha ali, vem outra pessoa, põe a mão, costa o olho. Dessa forma, uma pessoa infectada pode transmitir para várias outras pessoas que ainda não foram organizadas. E quando a gente pensa em vacinação, a gente tem um cenário muito otimista, porque a gente nota que as doenças as quais existem vacinas específicas, tem uma queda muito grande. São exemplos coqueluche, sarampo, poliomielite e a rubéola São doenças que, com os programas, as campanhas de vacinação, a gente quase não vê casos mais. Entretanto, se a gente para de vacinar, Igual aconteceu com o sarampo, que teve uma época que as pessoas não estavam vacinando e aí começou a aparecer muita gente. Elas voltam a aparecer e elas voltam a se proliferar. E assim como a gente teve no exemplo do sarampo, com a vacinação, a gente já não vê mais tantos casos de sarampo hoje em dia. Então, é importante não só que a vacina seja aplicada em momentos de surto, mas que essa vacinação seja mantida para evitar Novos surtos. Então, quando a gente deixa de se vacinar, a gente não está colocando em risco só a nossa saúde, mas de todo mundo que convive com a gente. Porque a partir do momento que a gente se infecta, antes mesmo da gente começar a apresentar alguns sintomas, a gente já pode infectar outras pessoas. E assim a gente auxilia que a doença cresça e se espalhe. Então, assim quando a gente se vacina, a gente está fazendo um ato individual, mas também um ato coletivo de proteção. E aí a gente tem todo aquele receio, né? Ah, mas eu vou tomar vacina. Mas e se a vacina trouxer algum problema, trouxer alguma doença? Então, a gente tem que pensar um pouco em como que a vacina vai funcionar. Para isso, eu vou tentar explicar com uma metáfora da maneira mais simples que eu consegui. Então, vamos lá. O nosso corpo, ele tem um sistema de defesa, que é o nosso sistema imune. Ele é como se fosse um exército. Quando uma doença chega, é como se ela estivesse ameaçando esse exército. Quando o nosso corpo está enfrentando pela primeira vez, ele pode ou não dar conta desse enfrentamento. É tipo jogo de futebol. Jogo de futebol a gente não tem amistoso antes. Para quê? Para conhecer o time que está jogando contra a gente. Se você nunca jogou contra um time, vai lá, na primeira vez, vai o time de futebol da esquina jogar contra a seleção, a seleção vai acabar com o time. Em compensação, se a gente tiver um time forte e preparado, que já conheça o adversário, a gente tem uma resposta melhor. A vacina ela vai fazer isso. Ela vai permitir, nesse cenário de exército, a gente conheça o nosso inimigo, dessa forma, quando ele vier nos atacar, a gente tem uma resposta melhor, consiga se preparar para isso. Então, a vacina, ela vai colocar um pouquinho, alguma forma semelhante, mas não tão perigosa, desse como o coronavírus, ou como o vírus do sarampo, ou da rubéola. Para falar para o nosso corpo, olha, esse é o nosso inimigo, é assim que ele funciona. Esse é o time que a gente vai jogar contra, é assim que ele funciona. E aí o nosso corpo reconhece aquilo e se prepara para quando a gente receber uma ameaça real, seja um campeonato ou seja um ataque do exército inimigo, a gente saiba como agir. E porque a gente conhece como esse vírus funciona. E todas as vacinas... Independente dela ser vírus vivo inativado ou uma vacina de mudança de RNA, elas têm o mesmo objetivo. Sendo assim, a gente consegue preparo maior para se proteger através da vacinação. E toda vacina, independente dela ser uma vacina que leva um tempo prolongado para ser desenvolvida ou uma vacina que precisa ser feita num cenário de mais emergência, ela é testada para garantir segurança. Então a gente tem a visa, nos Estados Unidos a gente tem a FDA, a gente tem vários órgãos que vão regulamentar a maneira que essa vacina é preparada e garantir a segurança para quem a receba. Algumas vacinas, elas podem trazer alguns efeitos colaterais. O que, que é isso? É uma prova de que o nosso sistema imune está reconhecendo aquela vacina e que o organismo está surgindo algum efeito no corpo. Existem pessoas que podem tomar uma vacina e ter sintomas tão leves como só um dolorimento no braço, ah, nenhum sintoma. E tem aquelas pessoas que podem ter uns sintomas um pouco mais importantes, como uma febre baixa, uma dor de cabeça, uma moleza no corpo, mas diferente da doença de verdade, que traria esses sintomas por um período prolongado, o período em que a vacina pode trazer essa reação é imediatamente após a aplicação, até no máximo 48 horas. E no Brasil, a gente tem um programa muito interessante, que é o Programa Nacional de Imunizações. Ele é um programa de referência para o mundo todo. E ele existe desde 1973. A gente já tem uma experiência e serve de exemplo para o mundo todo na aplicação e administração de vacinas. E No Brasil, a gente tem duas fábricas para produção de vacinas, que são a Fiocruz e o Instituto Putantan. No momento, o Brasil é um dos países que mais produz vacinas para a população. Nosso programa de imunização, e vocês devem saber, lembrando das vacinas que já aplicaram nos filhos, ou que já foram aplicadas em si, ele cobre muitas doenças. HPV, sarampo, hepatite, tuberculose. A gente tem várias vacinas para vários tipos de doenças gratuitas. A população em são distribuídas as unidades básicas de saúde, ou seja, os postos de saúde do Brasil inteiro. Então, sem contar o que a gente recebeu agora no COVID, são 19 tipos de vacinas que protegem contra 20 tipos de doença. E as vacinas, então, elas podem ser feitas de várias formas. Tem as vacinas de vírus inativo, ou seja, é um vírus que está morto, mas que está ali, ele tem as mesmas estruturas do vírus, ele só não vai atacar o nosso corpo. E é uma das técnicas mais comuns entre as vacinas. A gente tem o vetor viral, que a gente pega a proteína de um vírus ativo, ou seja, o um pedacinho de um vírus ativo, e coloca ele em outro vírus que não vai se replicar no corpo. Então a gente pega, põe o um pedacinho mais importante dele em um vírus que não é perigoso, que o nosso corpo vai conseguir matar ele rapidinho. A gente tem as vacinas baseadas em RNA, onde os cientistas vão modificar alguns genes do vírus, ou seja, a gente pega alguns pedacinhos do vírus e troca eles, e de uma maneira que ainda assim o organismo consiga gerar uma resposta imune, e a gente tem a subunidade proteica, onde a gente pega vários pedacinhos do vírus, e esses pedacinhos jogados, falando de uma maneira muito simplificada, criam um mecanismo de imunização a gente tem as vacinas não só na forma de injeção, mas existem também as vacinas via oral, como aquela da gotinha, vocês sabem da gotinha? Que é a VOP, é a vacina para o poliomielite. Ah. Então, no momento agora, a gente tem alguns tipos de vacina para a Covid. A gente tem a vacina da Pfizer, a gente tem a AstraZeneca Oxford, que é feita pela Fiocruz, a gente tem a Coronavac, do Butantan, que são vacinas que igualmente ultrapassam o mínimo de eficácia em estudos exigidos pela Organização Mundial da Saúde. Então, toda a regulamentação necessária para que uma vacina seja colocada para uso, essas vacinas respondem adequadamente. Então, a gente vai agora a algumas perguntas e respostas específicas contra as vacinas da coronavírus-19. Primeiro ponto, a vacina, pode causar alergia? Em tese, qualquer produto pode causar alergia, um batom, um esmalte. Mas, no momento, a gente ainda não teve nenhum registro importante no que refere a reações alérgicas relacionadas à vacina do coronavírus. Segunda pergunta, é possível que você pegue covid no momento de tomar a vacina feita com o vírus da doença? Bom, esse risco, ele não existe. Porque as vacinas, elas usam pedaços do vírus. É como se fosse você jogando com o um time e faltando um jogador. Dessa forma, o nosso corpo consegue ter uma resposta muito boa. E a infecção, ela não é provável naquele momento. As pessoas falam assim, ah, eu me vacinei ontem e eu descobri que eu estava com o coronavírus. O que acontece é que muitas vezes elas se infectam no de vacinação, se vacinam e só vão descobrir depois. E a Coronavac, ela é, ela é feita com o coronavírus inativado, então ela não se reproduz no corpo humano. Esse vírus inativado, ele não se replica dessa forma, não causando a doença. A pessoa pode tomar dois tipos de vacina diferentes? A princípio, a gente não recomenda que se tomem tipos de vacina diferentes. Então, é a revacinação, a segunda dose, ela é organizada para ser feita com a mesma vacina que foi aplicada na primeira vez. Depois da segunda dose, quem tomou, já está imunizado? Não. Não é imediatamente depois da segunda dose que ocorre a imunização. Normalmente, lembra que a gente falou que é como se fosse um time de futebol. Você está conhecendo, está jogando amistoso. amistoso hoje, não vai ser amanhã que seu time vai estar organizado e treinado com as especificidades do time que você está jogando contra. A vacina é a mesma coisa. Nosso corpo, ele leva cerca de um mês para reconhecer o vírus que o atacou e se preparar, ou seja, maturar o sistema imunológico para que, no próximo encontro com o vírus, ele saiba responder. A quinta. Pessoas com câncer, diabetes ou algum tipo de doença cardíaca podem receber a imunização? Tanto podem, quanto devem. A gente já teve os momentos de priorização porque são pessoas que acabam sendo um pouco mais suscetíveis às infecções graves. Porque o organismo já não está tão preparado a responder essas doenças por conta da comorbidade. O câncer são doenças que deixam o sistema imune um pouquinho mais devagar. E é por isso que essas pessoas tomaram a vacina na frente. E quais são as principais contraindicações? Ou seja, quem não deve tomar a vacina contra o coronavírus a princípio. Primeiro, aquelas pessoas que têm algum tipo de alergia, não ao princípio ativo da vacina, ao que funciona, mas muitas vezes ao veículo. Ou seja, o líquido em que o princípio ativo é diluído, algum componente da vacina, ou uma pessoa que já tem um histórico de alergia a outros tipos de vacina também. Pessoas que estão com febre não podem ser vacinadas até essa febre passar e, se possível, ser investigado O caso da coronavírus, os pacientes que usam algum tipo de imunoglobulina tem que ter o período certo para essa vacinação, ou seja, tem que ter um intervalo entre a aplicação da imunoglobulina e a vacinação com a coronavírus. E as pessoas que estão infectadas com covid-19, mesmo se não tiverem mais sintomáticas, tem que esperar um mês do início dos sintomas ou a indicação de positividade do PCR, ou seja, um mês desde o primeiro sintoma ou um mês desde que o teste saiu é positivo para poder tomar a vacina. E quem já teve Covid deve ser vacinado com o Coronavírus. E a Coronavac, ela é segura? Ela é uma vacina segura, ela foi aprovada em todos os estudos necessários para poder circular, e ela está em vogue em 12. E quem já foi vacinado pode transmitir o vírus? Essa é uma pergunta que a gente ainda não tem a resposta. Ainda não temos artigos que evidenciem que essa vacina é eficaz para evitar a transmissão. A pessoa pode transmitir, mas ela vai evitar as formas graves da doença. E depois da vacinação, é indicado deixar de usar a máscara? Infelizmente, não. Muita gente tem um desconforto muito grande com as máscaras, está super ansioso para a gente parar com o uso. Mas o uso de máscara, o distanciamento social, além da higienização de mãos, devem continuar sendo adotadas e muito provavelmente vão continuar sendo adotadas, porque elas previnem não só contra a infecção do coronavírus, mas contra vários... Então, mesmo quem foi vacinado até segunda ordem, deve manter as medidas de higiene individual e de prevenção, uso de máscara, lavagem de mãos e aquelas outras coisas que eu já conversei. Se é uma doença que pega pelas gotículas e é por contato com os olhos, boca nariz, evitar tocar muito os olhos, evitar compartilhar objetos. E, de novo, quem teve coronavírus precisa tomar a vacina, precisa tomar a vacina. A resposta, da, a resposta imune, ou seja, a proteção de quem já tomou a vacina, costuma ser diferente da proteção de quem já teve a infecção. Dessa forma, mesmo quem já teve Covid tem que se atentar para a vacinação. Essas informações, essas dez perguntas que eu trouxe para vocês, elas vêm da organização Hospital das clínicas da USP, da Organização Pan-Americana de Saúde e da Secretaria de Saúde de São Paulo a gente tem algumas curiosidades a respeito das vacinas que nos deixam um pouco mais otimistas. Por exemplo, as nossas campanhas aqui no Brasil, elas conseguiram eliminar a poliomielite e a rubéola. E o país até recebeu o certificado de erradicação do sarampo. A gente conseguiu cortar o sarampo no Brasil. Mas, em 2019, o que aconteceu? As pessoas pararam de se vacinar e a gente começou a ter novos casos da doença. Dessa forma, o que, que eu preciso e que eu gostaria que vocês entendessem dessa aulinha que eu dei para vocês hoje? A primeira coisa, a vacina é segura e é a forma mais eficaz contra várias doenças e diminuir a intensidade dos sintomas. Não só a vacina contra o coronavírus, mas todos os tipos de vacina. E é muito importante a gente manter a carteirinha de vacinação atualizada, porque essa imunização em massa, ela vai proteger todo mundo, e não só a gente. Então, é uma medida de consciência coletiva mesmo. E tudo que a gente tem de estudos hoje, falam a favor da segurança das vacinas, os tipos disponíveis, é, contra Covid-19. Então, aqui uma citação da Margaret Tauber. Que para as doenças virais agudas, sobretudo de transmissão respiratória, a solução e a única solução possível, como sempre foram e serão. Uma perspectiva é que nós não tenhamos o controle se houver acesso universal e equânime sobre os melhores preceitos humanitários. Então, não há dúvidas. A vacina é a única e perfeita solução de controle de uma epidemia do corte da Covid-19. De novo... Vacinar é um gesto de proteção coletiva, e ao me vacinar, eu estou me protegendo, protegendo a minha família e os meus amigos. E esse foi o recado que eu tinha para vocês hoje, eu estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas, e essas são as referências que foram usadas para a montagem dessa aula. Fernanda, muito obrigado pela sua apresentação, foi brilhante e foi bastante esclarecedora. E o que chama a atenção é que, é através de de uma fala é, que atinge a todos, você conseguiu expressar o que é mais importante dessa questão relacionada à vacina. Eu vou trazer para você algumas perguntas que colocaram para gente ali no chat. É, pessoas com sintomas pós-Covid, como lesões de pele, mesmo após um mês, do início dos sintomas podem se vacinar? Perfeito. Bom, se você possui alguma reação pós-Covid, o ideal é que você seja avaliado pelo seu médico, para a gente entender de onde está vindo essa reação. Se ela é, de fato, alguma coisa relacionada ao Covid, ou se é alguma infecção oportunista que se aproveitou daqui. Depois dessa avaliação, a gente pode indicar ou não a vacinação. Mas, para isso, o mais importante é que os pacientes que já tiveram Covid sejam novamente avaliados pelos seus médicos assistentes para ver como ficou o seu estado de saúde, como está o seu sistema imune naquele momento, se ele está apto a receber uma vacina. Responde sua pergunta? É, respondeu sim. É, a gente tem aqui também uma pergunta relacionada, assim, é, muitas vezes que a gente vai fazer alguma é, conversa sobre a vacinação, as pessoas ficam muitas vezes desconfortáveis, até gera conflito. Se né? tem alguma sugestão de como abordar melhor essa questão? Alguma dica que a gente possa tentar nessa conversa sobre tudo isso que você nos colocou? Como convencer essa pessoa a se vacinar? Perfeito. Bom, na medicina a gente fala muito de um conceito chamado autonomia. O que é isso? Por mais que, às vezes, a gente, como médico, indique alguma coisa para a pessoa, a autonomia dela, ou seja, a capacidade da pessoa de responder por si, deve ser respeitada. Dessa forma, e é assim que eu costumo trabalhar com os meus pacientes, eu trago para elas opções. O que eu tenho para trazer aqui são dados, são fatos científicos, são estatísticas. Então, pelas estatísticas... Pelo que a gente vê, a maioria do que está acontecendo, pessoas que se vacinam costumam ter os desfechos A, B, C, D na vida delas e na vida dos outros. As pessoas que se vacinam costumam ter os desfechos F, G, H, I, J na sua vida e na vida dos outros. Custo disso, ou seja, quando a gente fala de custo-benefício, se você se vacinar, você está correndo esse risco e você tem esse benefício. Se você não se vacinar, você tem esse risco e esse benefício. Dessa forma, a escolha é da pessoa. Então, quando a gente vai falar de vacina ou de qualquer outro tipo de terapia que traga alguma controvérsia, o que a gente deve fazer é expor dados. E dados não necessariamente momentâneos, como aqui eu trouxe para vocês todo um histórico de vacinação que respalda a expertise do governo no processo de vacinação, o que aconteceu contra as doenças virais que passaram por esse processo, mas a conclusão é de vocês. Que ouviu isso na cabeça dela, faz sentido se vacinar? Excelente! Se a pessoa não quer se vacinar, a autonomia dela deve ser respeitada, mas ela também é escrava das consequências. Sejam consequências individuais ou coletivas. O famoso, e um pouco ruim de se falar, mas o famoso eu avisei. A gente traz o que pode acontecer, a gente traz as informações mas a gente não pode obrigar ninguém a se vacinar. Sim, Fernanda, ficou bem claro isso. E você expôs durante a sua apresentação a importância que a, a vacina é segura, né? Ela é eficaz, né? Todas as que se apresentam para a gente. E também uma dúvida que a gente fica é porque a disseminação de uma ideia de que essa doença, é, nas estatísticas, ela tem baixo risco de apresentar formas graves. Como é que você vê essa questão? O baixo risco de apresentar formas graves é o seguinte. Falamos Dentro da medicina, a gente tem uma área que chama fisiopatologia. O que, que é isso? Quando uma doença acontece, que caminho ela faz? Isso é fisiopatologia. O que, que vai acontecer? Então, por exemplo, é... um resfriado. Por que, que ele dá a nariz escorrendo e dor de cabeça? O vírus entra, ele gera uma resposta. O vírus, como que é a fisiopatologia dele? O vírus ele vai entrar no seu corpo. Ele vai começar a reproduzir, reproduzir, reproduzir, cresce, cresce, cresce, cresce, cresce. Aí o seu corpo olha ele ali e fala, "Epa, tem coisa errada, vamos matar. O corpo gera respostas. São essas respostas que vão nos adoecendo. Então o coronavírus, ele tem a fase inflamatória, que é quando o nosso sistema imune fica muito, muito ligado, dando tiro para todo lado. Ele tem a fase de coagulação que por conta dessa inflamação, nosso sangue começa a ficar grosso. E é isso que vai fazer, e essas duas fases, elas são depois da fase viral. igual uma virose, começa a escorrer nariz, começa a dar febre. São os primeiros tiros que o nosso sistema imune começa a dar. Então, é a fase viral, a fase inflamatória, e a fase de hipercoagulação. Essas três fases, elas podem acontecer... Dependendo do campo de batalha, ou seja, uma coisa você entrar em guerra no campo de futebol, outra coisa numa floresta. Vai acontecer. A mesma coisa é o organismo de cada pessoa. Então, tem pessoas que têm tendência a fazer respostas de inflamação maiores, por algum motivo que a gente ainda não sabe. Tem pessoas que tendem a fazer uma coagulação, ou seja, o sangue engrossar com mais facilidade. E quando a gente tem a forma grave, a pessoa que fica com muita falta de ar, que precisa ir para a UTI, é justamente por conta dessa resposta. Porque inflamou muito, porque coagulou muito. Por isso que lá no começo da apresentação, eu trouxe para vocês, o que vai salvar a vida é como a gente lida com essa inflamação, com essa coagulação e o campo de batalha que a gente tem, o organismo da pessoa que a gente está lidando protege contra as formas graves, quer dizer que a gente não vai ver o inimigo e desesperar e sair dando tiro para todo lado. A gente já conhece o inimigo, a gente já tem uma estratégia. O sistema imune ele vai agir de uma forma mais calma, de uma forma mais modulada. Então, a vacina ela faz isso. Ela evita que o, o organismo tenha uma resposta súbita e que gera esses problemas, gera esses agravamentos por conta disso, porque o corpo já conhece o vírus. Obviamente, a gente tem pessoas que, mesmo com o corpo já conhecendo o vírus, vão ter uma resposta importante. Mas, eu deixo reflexão: o que será que aconteceria se a pessoa não tivesse sido vacinada? Porque se ela resposta, e ainda assim às vezes ela veio para um desfecho grave, e se ela não tivesse sido vacinada? Talvez fosse algo muito mais sério, muito mais rápido. Então, é uma doença que a gente ainda está aprendendo sobre ela. Mas, com base no que a gente já viu, é isso que eu consigo trazer de informação para vocês. Ótimo. E, e Fernanda, também é, é importante a gente colocar claro para as pessoas como são os meios que esse Sistema Nacional de Imunização é, tenta fazer para atingir o maior número de pessoas, né? A gente vê aqui em Pouso Alegre, por exemplo, que as vacina a vacinação atinge até aos sábados que utilizou é, o método do drive thru para vacinação, né? Isso tem feito muito muita diferença na distribuição das vacinas e na facilidade, se torna mais conveniente para as pessoas receber a vacina, né? Com certeza. A gente inclusive no Instituto Federal ele se disponibilizou os campi os campi do Instituto Federal a ser assim, um local de onde pudesse ser administrada a vacina. É lógico que ah, o sistema de saúde já tem uma estrutura já organizada para isso, mas foi uma iniciativa até é, seguindo o um modelo até americano, onde muitas escolas acabam sendo locais de vacinação. né? E, e assim, eu, eu queria ver com você o que você acha, porque é importante que todos nós, quando formos convencer as pessoas, ou levar as pessoas a mensagem, não convencê-las como você colocou, né? respeitando a autonomia, a abertura ao diálogo, né? Porque muitas vezes vira uma, uma disputa de é, polos opostos em relação à vacina e acaba não tendo uma aceitação por conta de questões outras que não a própria doença e a vacina, né? Perfeitamente. A gente tem que lembrar o seguinte, saúde é ciência, e ciência a gente tem que levar em consideração a fonte então da onde está vindo essa informação nessa época de fake news de ver coisas no WhatsApp no Facebook às vezes a gente vê metade de uma notícia e já tá falando e não sabe nem de onde veio então na dúvida para pessoa que tem algum receio ou que tem algum outro argumento, o ideal é procurar uma fonte segura. O que nós temos de fontes seguras mais acessíveis? Os médicos e as unidades de saúde. Médicos, enfermeiros, as unidades de saúde, elas estão à disposição também para esclarecer dúvidas. E aí sim, se houver esse receio, essa insegurança quanto ao uso da vacina por algum motivo, e a conversa não puder ser encerrada, ou essa troca de informações não for acatada, o ideal é que a pessoa procure um serviço de saúde ou alguma fonte confiável, pode ser um professor, pode ser uma fonte na internet, para ela se informar de uma maneira que ela se sinta segura. O que não pode é aquele disse, me disse, acho que eu vi, acho que foi, eu não ter preguiça de pesquisar mesmo. E nós autonomia. Cada um tem seu tempo e cada um tem a sua maneira de processar informações. E a gente passando por um cenário que traz muita incerteza, muita insegurança, muitas perdas. Então a gente tem muito paciente com um luto mal elaborado, com muita ansiedade. Às vezes, quando a gente está dessa forma, a gente não consegue pensar da, maior, da melhor forma possível. E alguém vir impondo alguma coisa, ao invés de nos ajudar, pode acabar dando ainda mais, sabe, repulsa ao tema. Então, em alguns momentos, o melhor a se fazer é respeitar o espaço da pessoa para que ela se aquilo, encaminhar ela para o melhor lugar possível, para que ela consiga trabalhar esses sentimentos ou encontrar essa informação. Então, vamos ser agentes de mudança, sim, mas agentes de informação correta e de disseminação de informação correta. E quem tiver acesso ao que a gente traz de informação, pode escolher o que fazer com aquilo. Essa é a autonomia. Sim. É, Fernanda, aqui no, no chat tem várias pessoas parabenizando você pela aula, agradecendo, e o Valdir colocando também a importância de que é, as pessoas devem ser convencidas, principalmente, é, de que ela está comprometendo as pessoas que convivem com elas, né? Como você falou na sua apresentação, não é algo individual, mas é algo coletivo, né? Aqui, também, chamar a atenção para os cinco C's dessa abordagem às pessoas que apresentam alguma hesitação em vacinar. É que, primeiro, você é confiança, como você bem colocou, né? A, apresentando para a gente a segurança da vacina, a eficácia dela. Um outro C é a complacência, que as pessoas deixarem de achar que, por ter, por ser baixo o risco, esse 1%, Significa, uma pessoa que tem tá nas suas mídias sociais mil amigos, escolha 10 que vão morrer. né Isso é importante que a gente verifique que essa porcentagem, quando ela toca aqueles que são do nosso convívio, ela tem uma força muito grande. E a questão conveniência, que a gente falou também, né? Oferecer locais de fácil acesso que até que todas as pessoas tenham condições de receber a vacina. E comunicação, como você bem colocou, né? essa persuasão de levar a pessoa a entender a questão, e principalmente de ouvi-la. E o último que eles colocaram aqui é o contexto, né? entender o que cada um vive. Eu queria deixar aberto para qualquer um dos participantes se manifestar, colocar alguma dúvida diretamente para você, mas, desde já, eu quero agradecer muito, Fernanda, pela sua disponibilidade, para essa parceria da Unimed para com, a, com o Instituto Federal Sul de Minas, Tá? agradecer também a todos aqueles que aqui conosco estão é, tentando, né, como é, servidores do Instituto Federal, disseminar essa importância da vacinação, tanto participando aqui com você hoje, como também levando essa mensagem adiante. Se ninguém se manifestar, eu quero assim já encerrar é, e agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, principalmente você, Fernanda, eu espero que você aceite novos convites, porque é, da maneira como você apresenta para a gente, Tão claramente esses assuntos, é, com certeza nós procuraremos você outras vezes, tá? A gente Muito Posição. Fico feliz com os feedbacks, fico feliz que eu possa ter ajudado vocês. Espero que que a gente conversou aqui e da forma que a gente conversou aqui seja levado ao maior número possível de pessoas, para que eles possam ter as, as reflexões deles e as conclusões, assim como vocês tiveram, sempre pensando não só no nosso bem, mas no bem coletivo. Então, meus desejos de uma excelente semana para todos, se precisarem eu tô à tua disposição e até a próxima. Muito obrigado, viu? Uma boa tarde. Boa tarde a todos.